Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre figuras de linguagem hipérbole. Antes de tudo, conheçam o meu sinal visual. E meu nome é Felipe Balé. Vamos lá! Por alguma vez, em algum contexto, você já percebeu um discurso exagerado, uma pessoa que se pronuncia de maneira exagerada. Isso é um exemplo claro de hipérbole. A hipérbole corresponde ao exagero intencional na sua expressão. Quem utiliza a hipérbole, do qual qualquer um de nós pode utilizar, tem a principal característica de ter uma expressão exagerada. Vejam, até na minha fala, eu já estou deixando claro uma expressão exagerada. Neste caso, geralmente, as hipérboles permitem dar ênfase ao seu discurso, frase, ou parágrafo ou qualquer outro contexto do seu discurso de uso. Vejamos alguns exemplos de hipérboles na língua portuguesa. Ele morreu de rir ao ouvir a piada. Eu já li mil vezes e continuo não entendendo, professor. Agora vejam esse exemplo de hipérbole tão intenso. Rios te correrão dos olhos, se chorares, de Olavo Bilac. Partindo do princípio que na Libras temos os intensificadores do discurso, ou seja, advérbios de intensidade. Mas Felipe, eu não lembro que são advérbios de intensidade na Libras. Observem este conceito aqui. Adverbos de intensidade, podemos utilizar, ou seja, realizar com seu uso na estruturação de frases. Ao realizar a estruturação de frases, podemos inserir um exagero incalculável. Vamos ver alguns exemplos bem autênticos. Eu ria e chorava, um rio. Paulinho Mosca, somente nela. Este é um trecho. Observem que neste exemplo temos uma hipérbole. Que, segundo Alves, do ano de 2014, ao sinalizar rio de lágrimas. Vejam em Libras o tradutor e intérprete Felipe apresentando. Aqui, foram utilizados intensificadores, dos quais foram aplicados expressões não manuais. Além das expressões não manuais, foram utilizados as duas mãos. Ou seja, neste caso, além do exagero nas expressões não manuais, duplicamos o uso das mãos. Além disso, o sinal também é muito mais ampliado. Ou seja, a quantidade de dedos estendidos apresenta exageradamente a intensidade do choro. Vamos conhecer outro exemplo? Essa dor intensa. Aqui, neste exemplo. Temos uma situação de um coração dilaterado, uma dor incalculável, um exagero na expressão e, consequentemente, a duplicação, usando as duas mãos ao sinalizar para dar ênfase a este nível elevado de dor. Que interessante! Quem nunca, em qualquer momento de seu discurso, exageradamente, não utilizou uma hipérbole. Por isso, o uso da hipérbole é livre para qualquer sinalizante, como também nas línguas orais. Tanto para ouvinte, quanto para surdos. Porém, até para se utilizar a hipérbole, deve ter o cuidado para que o exagero não tenha um sentido oposto. Vejam bem. Exagerar não significa mudar o sentido, significa dar ênfase a ele. Por isso, nos próximos vídeos, temos muitas novidades. Quais temas serão? Introdução aos gêneros musicais. Por isso, se você tem acompanhado todas essas figuras de linguagens que foram abordadas até agora... Eu tenho certeza que não será diferente ao assistir o próximo vídeo de introdução aos gêneros musicais para você, tradutor e intérprete, que quer atuar nesse contexto artístico e literário. Por isso, aguardo vocês e até mais!